Hoje eu vou mostrar para vocês, pessoal, como a gente pode trabalhar aí com estilos gráficos aqui dentro do Illustrator. Estilos gráficos são pré-definições, são efeitos que podemos criar, podemos já deixar salvo. Também como a gente pode baixar já pronto da internet, pode alterar ele, fazer alguma alteraçãozinha, utilizar na sua arte sem problema e facilita muito o seu processo de criação. Para começar, eu vou pegar minha ferramenta aqui, texto, escrever alguma coisa... Eu quero aplicar o efeito neon nesse texto aqui, vou mostrar aí como a gente pode pegar um efeito pronto do Illustrator. A gente não vai ficar se matando fazendo esse efeito, porque o Illustrator já tem uma galeria com vários efeitos. Eu posso pegar um dos efeitos que está lá e fazer uma pequena alteração e você pode utilizar na sua arte sem problema. Eu vou lá no menu janela e aqui eu tenho a opção estilos de gráfico. O estilo de gráfico vai abrir esse painelzinho aqui para mim já tem algumas pré-definições aqui salvas só que como eu quero de neon eu venho aqui na biblioteca menu de bibliotecas de estilo gráfico e aqui eu tenho efeitos 3D tenho efeitos de neon e o que eu quero é efeitos de neon e aqui dentro de efeitos de neon já poderia trabalhar com, com esse efeito se eu quiser por exemplo ah, gostei do, do verdinho só que eu queria mudar a cor dele isso eu consigo aqui dentro do painelzinho de aparência. Se não, se não tiver aparecendo uma aparência aqui junto com o estilo gráfico, você consegue ir lá no menu janela, e aqui você tem um menu aparência. Clica lá na janelinha aparência, vai abrir essa janelinha, com todas as configurações, aqui tem um, o traçado, a espessura do traçado, cor. Então é só ir alterando aqui um por um. Por exemplo, quero colocar laranja ali para combinar com o meu fundo já deu uma mudada ali vou alterar esse, essa outra cor do traçado para laranja e que eu consigo me personalizando a minha arte posso baixar algo pronto aí na internet também tem estilos gráficos aí que consigo baixar pronto fazer pequenas alterações e utilizar na minha arte esse aqui foi um desses que eu achei pronto fiz pequenas alterações nele alterei o traçado alterei a cor para deixar personalizado deixar algo meu e quero salvar ele lá no menu janela Estilos de gráfico só clicar aqui também ó já está selecionado meu objeto vou clicar aqui no new novo estilo de gráfico ele já vai criar o meu estilozinho aqui ó estilo de gráfico se eu quisesse aplicar em uma outra coisa em um objeto se eu quisesse ó aplicar no objeto se eu quiser fazer por exemplo o pingo aqui do i não tem pingo aí mas só para ilustrar para vocês teria como eu fazer lembrando que esse estilo ele pega toda a formatação do seu objeto se você fizer um elipse aí pintar ela com alguma cor colocar um gradiente nela colocar contorno vou colocar aqui na opção traçado vou colocar um traçado mais grossinho vou mudar a cor do traçado só para mostrar para vocês fiz todas essas alterações nesse objeto vou lá no estilo de gráfico Salvar essas ações que eu fiz nesse objeto. Clico lá no novo estilo de gráfico. E caso eu quisesse aplicar em alguma coisa. Ele já pegaria todas aquelas ações que eu fiz ali anteriormente na minha elipse. E aplicaria aqui no meu novo objeto. Caso eu queira voltar para o anterior. é só, eu vim aqui no estilo gráfico e escolher qual que eu quero. Então, essa é uma dica aí para você otimizar o seu processo de criação. Uma dica muito boa que você pode usar aí nos seus trabalhos de social media, usar nos seus trabalhos de criação. Então, é isso aí pessoal, aguardo aí vocês na próxima aula, que eu tenho muito mais dicas para vocês.